Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje trago para vocês sites com conteúdo Maxi's Match Super, super bonito Para vocês poderem colocar nos vossos de Depois explico, quase no final do vídeo Como é que metem na pasta tá bem? Então vamos começar com a Divine Cap O link vai estar depois na descrição Desde acessórios, tipo a roupinha é super girando, estas das calças não giras Mais acessórios e tipo de giro. Aqui. Vamos ver, vou fazer o download de qualquer coisa que vocês gostem. Desde que vocês assim com esta imagem, contei o um cadeado com letras por cima porque é preciso pagar para ser patrocinio. Tem é no Patreon Rega aqui em cima, vai ser logo automático, está bem? Eu já explico lá à frente como é que se mete. Isto é sempre, sempre assim, está bem? Olhem que giro este cabelo é bastante coisa, é só vocês procurarem está bem, mas depois é do Cap vamos ao próximo What do you like? não tem coisas super viras estão a ver, isto aqui é preciso pagar para a foder mas pode ser que fique grátis tipo um tempo limitado limitado, desculpem porque é grátis, tem aqui topzinhos biquinis, as botinhas é a mesma coisa para fazer o download, está bem da lá em cima não é só logo automaticamente Verem no site, tem 175 postos. É só perderem um o tempinho Vou procurar o que vocês estão à procura. Podem logo direto até que tops vão aqui aos tops e aparecem os tops todos também. Tá esta foi a Trail Up. Green Vamos ver. Esta coleção aqui está tido um espetáculo. Foi em parceria com o Serenity. Também é uma criatura muito boa. E pronto, tem aqui a coleção toda, é só fazer, baixarem, baixarem, baixarem, baixarem, baixarem, baixarem. Quando então, tem aqui um a dizer zip, é, quer dizer que está isto tudo incluído no zip, basta fazerem o do zip, tá bem? É uma coisa tipo, é só cartar, vai começar ali ligar o valor automático. Gostam então, é bastante coisinhas para vocês verem. Só os pedirem, tá bem? Alguns até têm decorações para casa, móveis, etc, muito chique, aqui né? também. Então, tá? É só procurar cabelos. Etc. Um mico, Tem coisas super giras destes vestidos, sliders tipo cabelos, é a mesma coisa, vão procurar, procurem o que vocês querem, este vestido muito bonito, tipo cabelos, coisas muito giras, olhem, foi assim, muito giro, então, tem 27 postos é continuarem a verem o que vocês querem ver, Podes também e para fazer o download é uma mesma coisa assim, e tal tal, tal tal tal tal isto tudo ou então se disser zip carregam e vem a coleção toda Areta B adoro tem coisas tão fofas olhem para isto este não está disponível também porque é só no dia deixem ver é dia 20 de setembro vai ser público está bem por isso se vocês quiserem fazer o download a gente carrega lá mas vai para fechado, tem que pagar também, pronto, uma coisa aqui, isto é o Serenity, agora vai fazer a parceria com Rui Lamas, então, é super gira, acessórios e sol, etc, cabelos, olhem para isto um minuto, agora é gira, é uma para um espetáculo, agora Vemos giro, o Iron Pestle é uma coisa, todas super fofas, cheio o líder, olhem que giro, vão a ver, muito giro, dá um lar, super giro ao é vosso jogo. É mais do que os Alpha. Eu já me deixei de usar Alpha, contigo Alpha. Porque, é pá, não. Este Nexus Nerd está tipo, estou a falar disto, a escolher as caras de t-shirts. Fofinhas. Alien é o meu preferido. Porque, é pá, tem coisas lindas. Estas roupas são lindas. Os cabelos são lindos. É tudo lindo. A sério, os brincos, tudo, tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. É para isto, tão lindas só para também. E para fazer o, o download já sabem como é que é. O PSD Zip, atenção pessoal, isto é para quem faz uh, para quem gosta de Colorir alguma cena que está aqui eles dão este PSD. Não é preciso sacarem, também para pôr no vosso jogo senão não vou fazer A Harris Britney também tem coisa de muitas giras e espetaculares Vem com cabelos. Com as roupas, com os acessórios, tudo junto, por lá parte, claro. É só vocês fazerem um scroll por aí fora e divertirem-se, safarem, encostarem e perderem aqui tipo horas, porque começou lá por nós e já passaram bem horas a ver só estas coisas lindas. Paulos também. Coisas muito giras. Olhem ah, para esta coleção. Esta coleção, por acaso, eu vou fazer o double depois de começar este vídeo, porque acaso claro, está muita gira. Também. Que e que isto E olha que E no Crex, também tem coisas super giras, olha esta copa que eu dormi para não estragar o penteado Mesmo fancy, super giro Muita roupa tina, geralmente é é está giro para a nova expansão, está de bom, gosto muito esta aqui da praia, está tip top Vem aqui continuar a ler, tem que dizer, mas é estes chapéus, os bônus, os óculos estão para giro Bom pessoal, agora vamos à parte de como é que eu meto os CCs no meu jogo. Não há pasta das transferências. Vão abrir, neste caso foi aqui isto que eu fiz. O download. Vão, já criei aqui uma pasta, tipo tive gravar este vídeo, mas tive de gravar outra vez que não ficou muito bom. Vou para ali, estão a ver? ignorar estes ficheiros para mim, mas vocês não vai perceber isto. Paixão. Agora vá, onde está a vossa pasta do Electronic Arts? No meu caso é Documentos, Electronic Arts Sims No Mods. Vão ver como eu já sou uma pessoa normal já tenho tudo organizado, já meti tudo em pastas, tenho uns problemas com o jogo, é, então decidi fazer assim. Isto eu faço sim. os CCs mais antigos, meto todos juntos e tudo bem. Depois queria uma pasta à parte porque o outro dia ia entrar no jogo e estava-me ali a dar um erro. Não entrava, tipo não, saía do jogo sozinho, então estava tipo, tá a apagar-se acesa, então foi a maneira mais fácil que eu encontrei para não fazer pescaria outra vez. Tudo o que é novo, que eu sei que ainda não, não tenho um jogo muito para aqui, se der erro a abrir o jogo, é porque está aqui nesta pasta. Aqui leva. Né? Então, vou abrir o que né? metem lá para dentro, fazem assim, copiam, metem lá para dentro, eu vou dizer que não, porque eu já tenho. E assim pessoal, é bem fácil, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam-me no canal, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos E é isso, deixem o vosso comentário E para a próxima faço mais packs deste assim, giros vamos mais packs giros De 66 assim, Maxis Maxis que são um espetáculo. Tchau, até à próxima